Do you know? Olá turma! Tudo bom com vocês? A paz do Senhor para todas as crianças! Muita saudade de vocês, tá? Saudade dos nossos encontros, dos nossos ensaios, saudade da escola dominical. Um beijo para todos vocês! Um beijo para a Emily, um beijo para o David. Um beijo para o Danilo Renato, para o Davi, para a Débora, Josué, para o Caleb. Um beijo para todos, pessoal. Muita saudade de vocês mesmos, de todo o coração, tá? Vocês moram no meu coração, tá? Muita saudade, saudade. Não vejo a hora de tudo isso acabar e tudo voltar ao normal. Então, vamos... Hoje louvar o Senhor Jesus com um hino, quem está alegre para louvar? A Bíblia diz que quem tem fôlego tem que louvar o Senhor, toda a criatura. Você sabia que até as árvores, as flores, elas louvam a Deus? Isso, presta atenção quando elas estão com as folhinhas balançando para ir e para cá, elas estão louvando a Deus. Por isso, nós também temos que louvar a Deus. Os anjos louvam a Deus todos os momentos lá no céu. Eles adoram a Deus. Quando nós louvamos, nós estamos adorando a Deus. Então, vamos lá, pessoal. É. O Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. É uma rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar. Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. E aí, gostaram da nossa música de hoje? De louvar ao Senhor com essa música? Mas quem será que é Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago e João eram pescadores. Era o trabalho deles para ah, pagar as contas, comprar alimentos, nem seu papai e mamãe que sai para trabalhar. Eles têm o trabalho deles e esse era o trabalho dos três. Eles trabalhavam para manter a renda familiar. Por isso, eles iam ao mar e pescavam. Às vezes, tinha muito peixe, às vezes, não tinha nada. E, nesse dia, estavam na caça, a pescaria deles. Jogavam a rede, nada de peixe. Jogavam a rede, nada de peixe. Será que eles estavam pescando no lugar errado, gente? Porque os peixes não vinham. Mas nesse dia, aconteceu uma coisa muito importante na vida dele. Nesse dia, apareceu Jesus, o melhor amigo que você pode ter. Jesus, a melhor companhia que você pode ter, que você precisa ter. E Jesus entrou na vida de Pedro, Tiago e João. Ele chegou e ordenou, joga a rede do outro lado. E, Será? Eles pensaram, mas a gente está tentando horas, não consegue nada. Aí esse homem vem e fala para jogar do outro lado. Ai, não sei, mas Jesus ordenou. E eles obedeceram. Eles obedeceram. Eles nem sabiam ainda quem era Jesus, nem conhecia Jesus. Talvez só ouviam falar de Jesus, que Jesus fazia milagres, maravilhas. Mas eles não conheciam esse homem. O que, que eles fizeram? Jogaram a rede, obedeceram. Você obedece a Jesus quando ele manda você fazer algo? Pois é. Pedro, Tiago e João obedeceram Jogaram a rede no outro lado Onde Jesus mandou Sabe o que aconteceu? Eles começaram a puxar, a puxar E estava tão pesado, mas tão pesado Que precisaram de ajuda Os três puxarem junto Quando puxaram, olha lá Um monte de peixes Esses peixes deram para pagar Toda a dívida da família E ainda sobraram para outros meses Ah mas a partir desse dia, a vida deles mudaram para sempre Jesus convidou eles para ser um novo pescador Não mais peixes, mas pescadores de homens Você sabe o que é pescadores de homens? Pois é, pescadores de homens são aquelas pessoas que pregam para as pessoas Os missionários, pregadores, até você Quando você prega para alguém, você está sendo um pescador Olha que honra, eles passaram aquele dia a fazer parte dos discípulos de Jesus Sabe quantos discípulos Jesus teve que Jesus andava na terra? Hum, vou dar um tempo para vocês pensarem aí Pois é gente, 12 discípulos Quem falou 12? Acertou, parabéns, Jesus tinha 12 discípulos e eles andavam com Jesus e Jesus ensinava coisas lindas para eles. Se vocês lerem Mateus, Lucas e Marcos, vocês vão ver cada sermão lindo que Jesus ensina para eles. E Jesus ensina é, em parábolas. Só que quando estavam só a sós com os discípulos, Jesus explicava direitinho o que significavam as parábolas. Então, Pedro, Tiago e João, a partir desse dia, passaram a seguir Jesus. Eles não precisavam mais ficar no mar para lançar rede para pegar peixe, porque agora a missão deles é ganhar almas para Jesus Cristo, é andar ao lado de Jesus. E você anda ao lado de Jesus? Como é a sua vida? Pois é, para para pensar. O que é andar ao lado de Jesus? É fazer a vontade dele, é obedecer a palavra dele, andar ao lado de Jesus, é cantar louvores a Deus cantar, é, entregar a Deus o seu melhor, tira um tempo, ah, vou cantar, vou louvar a Deus com um hino, quem sabe esse hino você vai até louvar na igreja, quando voltar tá o culto das crianças, não é? Ah, mas essa criança, para que ler é a Bíblia? É importante ler a Bíblia, leia Marcos, leia João, leia Lucas, escolha um desses e leia, para vocês saberem mais de Jesus, mais os ensinamentos de Jesus, mais sobre Pedro, Tiago e João, porque eles foram os primeiros discípulos que Jesus encontrou. Eles foram os primeiros de doze discípulos. Seja o primeiro, seja o primeiro a adorar a Deus, seja o primeiro a agradecer a Deus por esse dia lindo e maravilhoso, seja o primeiro a agradecer a Deus pela família que você tem, pelo privilégio de você ver mais um dia nascer. Pelo privilégio de você estar vivo, pelo privilégio de você poder respirar. Tudo isso é motivo para louvar a Deus, estar ao lado de Jesus, caminhar ao lado de Jesus. Seja como Pedro, Tiago e João, que obedeceram a voz de Deus. Nesse momento, vamos orar. Coloca a mãozinha no seu coração aí em casa, feche os olhinhos e vamos orar. Papai do céu, estou aqui mais um dia na tua presença. Louvando a Ti, Senhor, adorando o Seu nome, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, perdoe meus erros, minhas falhas. Ah, também te peço, Jesus, abençoa meu papai, minha mamãe, meu vovô, minha vovó, os meus irmãozinhos, meus amiguinhos. Obrigado, Senhor Jesus, por esse ar que eu respiro. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. Obrigado por tudo, Jesus. Me ajuda a ser como Pedro, Tiago e João, me ajuda a ganhar almas para ti, me ajuda a andar lado a lado contigo, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus, sou criança, sou criança, mas eu preciso andar lado a lado contigo. Cuida de mim, Jesus, cuida da minha simples humilde vida, Jesus, eu te agradeço no seu nome. Amém. E aqui termina o nosso encontro de hoje. Um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. E se gostou, manda um ok para a Tia Débora para fazer mais vídeos para vocês, tá? Beijo. Fiquem com Deus.